Fala fala pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal Apostador Recreativo. Há uns tempos atrás mostrei alguns sites aqui onde você pode apostar e ganhar dinheiro sem depositar nem nada, né? Quer dizer, onde poderia é, ganhar pontos e depois trocar por prêmios. Pois bem, teve um desses, desses sites aqui que eu atingi o mínimo para solicitar os prêmios e não recebi, que é o PIC e BETS. É, eu enviei mensagem para ele solicitando um prêmio. Eu solicitei é, trocar meus pontos por 25 dólares é, pela Paypal. E já faz algum tempo já e não recebi até hoje. Já faz mais ou menos aí, é, um mês, que eu mandei em abril. Eu troquei exatamente por esse prêmio aqui, ó, de 25 é, dólares Paypal. 1 milhão e 500 pontos. E não recebi é, o prêmio até hoje. Recebi uma única resposta no dia 3 de abril e depois não recebi mais nenhuma resposta deles. Estava esperando passar um tempo aí para ver se pagariam mais de um mês e não recebi. E por isso eu estou fazendo esse vídeo aqui, inclusive para indicar a não mais apostarem nesse site, pois pelo que parece virou ou sempre foi scam. E uma coisa que eu resolvi procurar aqui a página do desse site, tem aqui o Twitter... E também o Facebook, e eu fui lá no Facebook e, para minha não surpresa, é, outras pessoas também reclamando e dizendo que já virou scan, que antes funcionava, e agora virou scan, ou seja, virou um golpe. Portanto, eu não recomendo é, mais pique e bets. Eu disse né nos outros vídeos que eu iria tentar somar os pontos, trocar, e depois falar se eu recebi ou não, e não recebi. Aqui está o, o Twitter deles, que eles aparentemente não usam muito também, então não tem muito para ver aqui. Bom, e aproveitando a oportunidade já falo de outro site aqui, que é a RoadBet, inclusive eu já falei dela em outros sites, é outro site também, mesmo que tem aqui, tem uma parte aqui onde você pode participar gratuitamente aqui na Free Predict, não sei se a é... Pronúncia está correta, mas de qualquer maneira você participa aqui fazendo suas apostas, vai somando pontos e trocaria por dólares. O que não acontece porque aqui eles sequer respondem uma pergunta sua. Ou seja, se eles não responderem uma pergunta, duvido muito que pagariam os prêmios. Então aproveitando esse uh, vídeo aqui que eu ia falar só da Pick já adianto aí também a Road como eu já afirmei em outros. Vídeos, não perca seu tempo apostando nela. E agora também na PicPay, não vale PIC e Bets Não vale a pena apostar nenhuma das duas, porque não irão pagar. Pelo menos para mim, não pagou. Se pagou para você, beleza, que continue pagando. Mas para mim não pagou e não recomendo mais esse site. Recomendo sim tirar ele da sua lista aí para você não perder tempo com eles. Valeu? É isso aí então e até a próxima.